Olá, eu sou o Leandro hoje estou aqui para dizer para vocês três momentos que a minha deficiência me privilegiou. Todo mundo sabe que deficientes têm direitos e esses direitos para mim são privilégios e eu me beneficio deles. Eu nunca pensei que minha deficiência me beneficiaria nesse caso que eu vou contar para vocês agora. Foi em 2008, é, eu estava indo no show de uma banda nacional super famosa e a gente foi era duas bandas, a segunda hoje está muito famosa, todo mundo conhece, o Alfred de Saron. Eu fui no show em 2008 e fiquei no meio da galera, e por incrível que pareça, todo mundo passava onde eu estava e eu estava em pé. E eu tive que sapatear apachar com a amuleto. Isso era um tédio. Isso era muito ruim. Até que no meio do show do anjo de resgate, que era anjo de resgate elas disseram, se eu não me engano, passa por mim e vê minha situação. Aí ele olhou para mim e disse, ô, oh, vem comigo que eu vou te botar em um lugar. Eu fui sem questionar o, o cara. E eu fui me deparar nas escadas onde levava pro palco. E disse, não, tu não vai me levar ainda. Eu subi aquelas escadas... Todas no palco, a banda tava tocando ainda, eles me botaram num puff, me deram água, que eu tava suando pra caramba. Foi uma noite muito incrível aquele dia que eu passei, e graças a isso, e graças a minha deficiência, eu fui parar num palco. Eu não tô dizendo assim, que você vai a perna vai ter privilégios. Mas é muito bom ter privilégio. O segundo privilégio que eu me lembro que essa deficiência me deu foi um dia que eu saí do um dia que eu saí do serviço eu tava trabalhando e eu tinha faculdade todo dia que eu ia para a faculdade eu passava no mercado e teve um dia que eu passei no mercado fui lá comprar um salgado para mim comer antes da faculdade eu tava esperando na fila para pegar o um salgado olha eu esperando na fila é não é não é muito comum isso eu tava esperando na fila até que eu fui abordado por uma mulher de 32, 33 anos, que veio em mim direção e olha pra mim e disse, Tadinho, o que aconteceu contigo? Aí eu expliquei o que aconteceu comigo. Aí ela disse, pega aqui 5 reais eu te dou. Eu fiquei sem reação, mas adivinha só, eu peguei o dinheiro, é claro. Porque dinheiro, porque é uma coisa é certa. Você não pode negar o dinheiro de uma pessoa. Ela estava me dando dinheiro, eu peguei o dinheiro. Você vai pensar, ah, mas ela tava tirando esmolas, tava tirando esmola. ah, foda-se, cara, se toda esmola viesse como dinheiro, todo mundo estaria feliz. Eu peguei o dinheiro, fiquei é contente com aquilo tudo, e eu falei pra minha mãe quando eu cheguei em casa, oh, mãe, eu ganhei dinheiro, eu ganhei 5 reais e uma gostosa no supermercado, minha mãe brabou comigo. Tu ainda aceita isso aí? Aceito, todo hum. dinheiro é bem-vindo. Todo dinheiro é bem-vindo, não importa de quem seja. Outra coisa que minha deficiência ela me privilegia muito é quando vou a festas, a shows, a cinema, que, que eu sempre eu ganho desconto nos ingressos pela metade do preço e ainda ganho desconto para meus acompanhantes. Então não me diga que tem pena de um deficiente porque você não deve ter pena de um deficiente, ele é mais malandro que você. Segundo, ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que ele tenha noção do que ele pode fazer. Espero que você tenha gostado. Deixa um curtir se você gostou. Compartilhe esse vídeo. Me siga nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. E eu te espero no próximo vídeo, tá ok? Até mais e obrigado. Tchau!